Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total nessa aula nós vamos falar sobre rigging de personagens incluindo animação ou simulação de tecidos para quem não viu nós temos várias videoaulas falando sobre rigging, sobre animação de tecidos também através da simulação se você não viu, dê uma olhada pois é muito importante principalmente para você que quer compreender melhor essa videoaula de hoje que vai fundir esses dois assuntos, o assunto de rigging e o assunto de animação ou simulação de tecidos. Antes de mais nada, eu já quero convidar você a participar do nosso canal, clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações para receber os próximos vídeos e aprender muito mais sobre computação gráfica e também deixe aquele apoio através do seu like. Começando essa videoaula, eu separei esse vídeo justamente porque certa vez eu recebi essa dúvida. Um de nossos inscritos perguntou o seguinte, Daniel... Eu estou fazendo o rig de um personagem, eu preciso rigar a roupa do personagem? É correto rigar a roupa do personagem? Enfim, essa pergunta, ela na verdade ela é bem ampla, porque é correto rigar a roupa do personagem e ao mesmo tempo você não necessariamente tem que rigar todas as roupas ou todo tipo de personagem. No caso aqui, eu separei dois exemplos para vocês. O primeiro eu fiz através do rigging e o segundo eu fiz através da simulação de tecidos. Através do Rigging, o processo é o mesmo que você já deve conhecer. Primeiro nós criamos um personagem, criamos um Rigging ou um esqueleto para esse personagem. Uma vez que esse esqueleto essas juntas estão prontas, nós vamos fazer toda a animação do personagem e vamos incluir a roupa ao personagem. Então nesse primeiro exemplo aqui da nossa esquerda, nós temos esse personagem aqui. Eu vou isolá-lo para vocês verem melhor. Então temos esse personagem e eu fiz aqui uma animação do braço desse personagem levantando aqui e descendo. Observem que a roupa acompanha o braço do personagem Mas ela não é uma roupa muito orgânica, não é muito real Por quê? Porque essa roupa não está recebendo simulação Ela apenas está linkada aos ossos do braço do personagem Para que ela acompanhe Então se eu selecionar essa argola aqui na mão do personagem E simplesmente levantar aqui no nosso grid Observem que a roupa vai acompanhar Só que não é uma animação muito convincente Não é uma animação muito legal Voltando aqui aos outros exemplos, nesse segundo exemplo aqui, eu já fiz a simulação no personagem. Então vou isolar o personagem aqui para vocês visualizarem. E agora eu fiz esse personagem agachando, para vocês observarem que a roupa acompanha exatamente aqui o movimento do personagem. Essa movimentação eu fiz através do modificador cloth. Nós temos várias videoaulas também ensinando, já falei lá no início, então vou repetir aqui. Nós temos várias videoaulas sobre simulação de tecidos. Então se você não sabe ainda como funciona o modificador Dê uma olhada lá no nosso site que eu tenho certeza que você vai gostar tá? Continuando o nosso vídeo aqui O que, que eu fiz nesse caso do personagem? Primeiro eu selecionei somente o corpo do personagem juntamente com os bombs Então vamos separar aqui os ossos do personagem e também o corpo Depois de selecionar esses dois eu fiz a animação do corpo do personagem agachando Vou mostrar para vocês aqui também que nós temos os ossos já incluídos aqui no corpo do personagem, vamos fazer aqui um Hide Selection, e aqui com a animação dos ossos, agachando e levantando, e também o pescoço do personagem movimentando, como vocês podem perceber, eu criei uma estrutura simples de ossos, e por que eu fiz essa estrutura tão simples? O personagem em questão, ele vai apenas ficar lendo um pergaminho, então ele não vai precisar nem sequer caminhar, eu não precisava, por exemplo, fazer as pernas do personagem, porque ele será um personagem estático. Mas para que a animação fique mais convincente, eu resolvi fazer as pernas do personagem, já que esse tipo de rig aqui eu levo em torno de 20 minutos para fazer, então não demora nada e fica um rigging bem legal ali, pelo menos para poder fazer a simulação de movimentação do personagem sem ele sair do lugar. Outra dúvida. Daniel, eu, eu vou fazer a simulação de um personagem parado. Eu preciso fazer o rigging facial desse personagem? Não precisa, por quê? Porque o personagem não vai conversar com outro personagem Então, resumindo para vocês, o rigging de personagem e também a simulação Ela é feita de acordo com a demanda, com o que você precisa fazer com o personagem Agora, se o personagem for conversar com outro, se ele for ter movimento labial Se ele for piscar os olhos, aí sim eu vou fazer rigs mais complexos que esse No caso, esse aqui já atende super bem Vamos voltar aqui na visualização do nosso personagem mais uma vez Vamos fazer aqui um Hide All E eu tenho aqui mais uma vez mostrando para vocês o personagem agachando Nesse terceiro exemplo aqui eu somente separei o personagem e a roupa do personagem E agora eu vou executar uma simulação desse tecido sobre o corpo do personagem Para quem já assistiu às nossas videoaulas anteriores falando sobre simulação de tecido Vocês vão se recordar que nós precisamos de dois elementos Nós precisamos do objeto de colisão e nós precisamos do objeto de simulação representado pelo tecido No nosso caso, nós temos o personagem simulando o colisor E temos o próprio tecido aqui Aqui ao lado, vocês vão ver que eu tenho o um modificador cloth Já adicionado à nossa roupa, a roupa do personagem E agora eu vou executar aqui a simulação Então vamos clicar aqui em Simulate E observem que a roupa já vai aqui pendurar ou vai descer sobre o corpo do personagem depois disso, é só executar a animação que a roupa vai acompanhar o personagem se ele estiver andando, se ele estiver interagindo com o outro, enfim. O que o personagem estiver fazendo, a roupa vai acompanhar o personagem durante todo o percurso. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas mais comuns sobre simulação de roupas, de tecidos e também a inclusão dessas roupas em personagens. Em breve eu trarei mais videoaulas para vocês como essa, então não deixe de se inscrever no nosso canal. Ative as notificações e também deixe aquele apoio através do seu like. Um forte abraço a todos e bons estudos!